Por que que é cientificamente falando? É porque vou tentar analisar de uma forma lógica. Vamos descrever vamos como é que é o jogo, vamos analisar logicamente como é que isso acontece. Lógica, mais metodologia científica, metodologia científica... De repente coloco um vídeo também aqui, vou ver se eu acho um vídeo legal sobre o que é metodologia científica e coloco na descrição. Primeiro, eu acho que a gente tem que falar mais com o pessoal que não joga Pokémon e está assustado com o jogo. É um jogo, gente. Não é muito diferente de nenhum outro jogo. Só é diferente porque ele leva as pessoas para a rua. E como é que funciona? Você pega o teu celularzinho, aí você vai para a rua com o teu celular, e ele vai tremer quando tiver Pokémon perto. E a sua missão no jogo é sair indo de Pokéstop em Pokéstop, ou Arena Pokémon em Arena Pokémon, para fazer as coisas que tem que fazer. Então como é que é a dinâmica disso na prática? Você sai andando com o Pokémon aberto, que é bom também para chocar ovo. Aliás, eu vou colocar link para os vídeos que explicam com, como jogar Pokémon aqui embaixo. Aí você vai andando o celular treme. O que, que você faz? Uma pessoa madura, inteligente, olha pra volta, né? tô seguro, não estou seguro, né? Tira, acende a telinha, acha o Pokémon, clica no Pokémon, pum, joga a bolinha no Pokémon, a Pokébola pegou o Pokémon. Vai embora, né? continua andando. Porque você já viu no mapinha onde é o Pokéstop. Chegou no Pokéstop, que você já viu no mapinha onde é. Aliás, é uma qualidade que já te ensina a reconhecer mapa. Vai lá, clica no Pokéstop, gira o Pokéstop para pegar as coisinhas que tem no Pokéstop. conta os pontinhos também. Pega o vinho, não sei o que, coloca o vinho para chocar. Ok, ah, tem uma arena ali, vai na arena. Abaixa, vai para a arena, chega na arena. Ou você vai fortalecer a arena que for do teu time, ou você vai combater a arena que não for do teu time. Né? Você pega, olha para um lado, olha para o outro, você não está no meio da rua, você está numa praça, não está abandonado, não está abandonada, está seguro, você joga. Agora, tem gente que faz as coisas sem estar seguras, né? Tem gente que vai jogar, tentar pegar o pokémon, jogar pokébola no pokémon, andando pela rua sem olhar para onde está. Isso nada tem a ver com pokémon. Eu garanto que muito mais gente é assaltada e sofre acidente no WhatsApp do que no Pokémon, porque é uma coisa que muito mais gente usa, e você sente muito mais a urgência de responder, né? Tremeu o WhatsApp, Ih, caramba, é meu namorado, e estou atrasado para encontrar com ele, minha namorada, ele já vai respondendo, vai gravando, gravando pelo menos você tá olhando para frente. Né? Você vai Por isso que muita gente talvez grave, né? porque tem, tem que andar, essa coisa da pressa. Então quem está matando, quem está assaltando, na verdade é a nossa ansiedade do século 21 que puxou do século 20 né então vamos lá tendo essa dinâmica do jogo o que acontece na prática você vai para o lugar onde tem Pokéstop, ainda mais se for um Pokéstop concorrido porque tem lure que aparece muito Pokémon perto você vai ter multidão de gente segunda coisa muita gente sai com os amigos, com namorada, com namorado para caçar seus pokémons, porque é divertido, você vai... Ei, peguei o Pikachu, peguei o Pikachu, não tem ninguém contigo. É muito mais divertido se você vai junto. Então, esse risco do, do pokémon existe, evidentemente, se você é uma pessoa que sai andando por aí eh, sem olhar para a volta, né, não só com o pokémon, com qualquer outra coisa, preste atenção no, no mundo à sua volta. Se bem que o pokémon é bom para isso, porque ele é geográfico. Ele te obriga a saber onde você está no mundo, que mapinha aquele, para onde você tem que ir, para chegar... No... Te ensina a ler mapa, né? e te ensina a conhecer a sua cidade. Agora, claro que tem gente sem noção, né? que chega e fala assim, ah, vou invadir o cemitério para pegar pokémon, tem gente que vai o cemitério por outros motivos também. Mas até tá, tá, tudo bem, né? vou invadir esse campo minado para pegar pokémon, vou invadir o, o forte do exército, vou invadir a parte restrita aqui da, dos Jogos Olímpicos... O Pokémon não tem culpa disso, não é verdade? O Pokémon tá lá, perdeu o Playboy. Tá longe, tá no meio do mar. Você vai sair nadando com o seu celular pelo meio do mar? Não vai. Não vai, por favor. Então, eu acho que existe um certo desespero em torno de qualquer coisa que é nova. Vale a pena até refletir um pouco sobre esse desespero, né, cara? Por que que o Pokémon assusta? Eu vejo as pessoas na minha timeline falando assim... Ah, meu filho vai ficar em risco na rua, que é uma preocupação válida, a pessoa está saindo mais de casa. Então, a gente está com medo do Pokémon a gente está com medo da rua? Tudo bem que você não vai consertar a rua, porque é todo um problema socioeconômico, político, que está além do seu alcance, né? Mas, por outro lado, é importante também você aprender a andar na rua, você vai ser obrigado, você vai ser obrigado a andar na rua em algum momento. Daqui a pouco eu tenho que ir no banco. Seu papel como pai, como mãe, como responsável, como a é, pessoa madura que, tem, que é responsável por um adolescente, ou pessoa madura que é responsável por uma pessoa adulta <risos> que não é tão madura, Você, ou como adolescente maduro que é responsável por uma pessoa adulta que não é tão madura, né? amadurecimento, eu fiz um vídeo sobre amadurecimento, um vídeo, tem que fazer outro ainda. Vou colocar o, o primeiro que eu fiz aqui. Você tem que colocar a razão na cabeça da pessoa, né? Falar assim, cara, olha só. Vamos sair de madrugada? Vamos sair junto com alguém. Né? Eu já fiz isso sobre ler, gente. Eu acho que eu fiz um vídeo sobre ler em livro digital, que as pessoas assim Não, ler livro digital é horrível porque a pessoa anda distraída na rua. Eu andava distraída na rua lendo livro de papel. Então, o Pokémon assusta, eu acho que em grande parte, porque as pessoas não entendem muito bem qual é a graça de pegar aqueles monstrinhos virtuais. Como diz o filho de uma amiga nossa, que é uma mãe até moderna, ela perguntou pra ele assim, qual é o objetivo desse jogo é o objetivo de qualquer jogo se divertir e as pessoas talvez não consigam compreender qual é a graça de pegar monstros virtuais até porque talvez porque não pegaram porque cara você pega o um monstrinho, você coloca na tua coleção você estuda ele para ver qual é a história dele você verifica quais são as evoluções dele escolhe qual é o melhor para evoluir tem professores usando o pokémon na sala de aula vou colocar o link do artigo aqui embaixo por outro lado tem é, empresa demitindo por justa causa, por causa de Pokémon, também vou colocar a descrição aqui embaixo, que essas coisas que mexem na forma da gente se comportar, assustam muito, só que é inevitável, a gente está numa transição de eras, muita coisa está mudando. O modelo de trabalho é outro, se você vai numa empresa tradicional dessas que despede a pessoa porque ela jogou Pokémon, é mesmo que despede a pessoa porque ela usou o celular para falar com a filha que está passando mal em casa, ou com o filho que está passando mal em casa então assim a gente é, é, é aquela empresa aquela cultura de que você não pode ter uma vida fora do trabalho você está no trabalho você é uma máquina você é uma bateria da matrix e que é uma coisa que não funciona mas tão bem assim as pessoas vão saindo dessas empresas e para outras empresas e eu tô de ter diversando já fugindo do pokémon então eu acho o seguinte você obviamente tem que tomar cuidado quando você estiver na rua, porque a rua pode ter assaltantes em qualquer lugar do mundo. Existem carros, existem coisas no teu caminho, existe coisa para você tropeçar. Então joga o teu Pokémon, né? Olhando para o mundo, né? Até porque é muito difícil pegar jogar Pokébola andando, né? Você para, joga tua Pokébola, é, observa o teu ambiente e faça ser feliz. Faça seus amigos, vai com os amigos fazer suas suas caçadas, compartilha as histórias de Pokémon e vai conhecer sua cidade também. E você, que tem medo do... tá assustado assustada com o jogo, cara, pede pra pessoa que você tem medo que use o jogo, te mostrar como é que é, vai com ela, jogar de vez em quando, você vai ver que é divertido, você pode até não achar divertido, mas como tem gente que não gosta de jogar baralho, tem gente que não gosta de é, jogar paciência, eu acho um saco, paciência gente que adora. É um jogo como qualquer outro, você pode gostar ou não, mas Compartilha da vida daquela pessoa que você acha que pode estar correndo risco, vai com ela. Né? Tem gente que vai dirigindo o carro enquanto a pessoa vai do lado é, jogando. Enfim, sejam felizes né? e vamos analisar a coisa com razão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se for útil para alguém, dá uma compartilhada aí. Né? E a gente sempre pede para dar o like se curtir, porque ajuda muito no posicionamento. Eu não sei, eu não me sinto muito bem com essa história, mas faça o que você sentir vontade de fazer tchau tchau então a gente tem dois times aí tem uma galera apaixonada pelo pokémon não sou apaixonado mas gosto de jogar que acha que o pessoal tá louco com essa coisa de achar que o pokémon mata porque tem razão realmente não mata mas está com esse começo <cười> porque cientificamente porque a gente fica avaliando as coisas emocionalmente e raramente isso nos leva a ter uma visão precisa da coisa. O emocional, obviamente, é importante, porque a vida sem emoção não faz muito sentido. Sendo que as emoções ruins são um pouco chatas, né? De, de a gente ter pelos outros ou por nós mesmos, então faz parte, a gente tem que lidar com elas, inclusive nos ajudam a chegar em emoções boas, mas não é muito bom viver em função das emoções ruins e nem mesmo em função das emoção, emoções boas.